Oi meus amores, vamos imprimir então a nossa cama básica, vamos? Ah, ela, ela tem seis tamanhos, tá? Essa cama eu desenvolvi para nossa aluna Débora, né? E ela está com dificuldade para imprimir. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos começar pela P. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá. Ela é assim, tá? Ela me mandou um desenho e pediu para mim elaborar essa cama, né? Então, ela é assim, ela já vem as medidas ali certinho, tá? Vamos imprimir, então. Tamanho real, pôster, tá? Vai dar tudo isso de A4, porque ela é inteira, né? Vai dar 15 A4, 15 A4 a... 4 a... A, a nossa cama aqui tá aí você tem que colar uma na outra aqui um a quatro na outra para dar o tamanho certinho você pode vir aqui na opção marcar cortes que daí vai vir uma marcação para você tá colocando colando ali né vem uma sinalização para você colar as a quatro né aí você pode vir aqui ó, marcar cortes só que quando você vem marcar cortes aumenta a tuas A4, não é mais 15, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Vai dar 20 A4 daí, tá? E se você tirar esse aqui, dá 15 A4 Então, tem tudo isso, tá, gente? Então, você pode, sim, colocar nesse marcar, marcar cortes aqui, né? Que vai vir um, uma marcação ali que você vai poder colar os teus A4 Só que vai dar mais A4, tá bom? E sem a marcação, ela dá menos A4 Ela diminui 5 A4 Tá bom? Então, são essas opções. Então, olha aqui, ó, dá para imprimir sim, ó. A P deu certo, dá para imprimir, OK? Então, vamos para M agora. Então, vamos abrir a nossa M. Tá aqui a nossa cama M, tá? Básica M, 50 por, por 40. Então, a gente vai vir e imprimir, né? Tamanho real pôster já tá no pôster tá Ó, vai dar tudo isso aqui dia 4 ok dá 6 12 da 24 a 4 tá a m da 24 a 4 a a, a p da 15 a 4 a m 24 a 4 se você colocar marcar cortes ela vai aumentar o teus a 4 tá vai dar bem mais tá vai dar 35 se você. Aí vai vir com a marcação para você tá colando, a marcação que que é? É tipo um triângulozinho um... uma marcação para você colar uma A4 na outra, para dar certinho, tá? Só que isso te dá vai imprimir mais A4, vai gastar mais A4. Eu sempre tiro aqui, tá? Mas se você se sente mais seguro deixando a marca a marcação de corte, fica mais seguro para ti faça, tá? Eu tiro porque daí dá menos A4, OK? Então, tá. A P deu 15, a M 24, tá? Então, vamos abrir a G agora. Ah, estamos com a G, 60 por 50. Vamos imprimir. Poster. Então, a G dá 28 a 4. A P, 15. A M, 24. A G, 28, Tá? Como eu disse, se você colocar, marcar cortes vai dar mais, ok? Então, tá aqui, ó, 28 a G, tá? Vê a configuração da tua impressora, vê se você não atualizou teu computador, daí tem que atualizar o, o, o Adobe de novo, tá? Vamos para o GG. Vamos para o GG. Tá aqui o GG, ó, que é 70 por 50, tá? A GG vai dar 35 a 4, ok? Pra você colar, tá bom? Como eu disse, marcar cortes vai dar mais, tá? Tira o marcar cortes, dá menos Mas se você preferir marcar cortes, você coloca ali, ok? GG 35, vamos para a última agora, então Vamos para o XG Vamos lá para o XG 80 por 60 a gg vai dar 48 a 4 tá como eu disse marcar cortes ela dá bem mais a 4 se você deixar de marcar cortes ela dá menos tá bom então é tu, tu tens que ver se a tua impressora está configurada certo tá e às vezes o teu computador atualizou e o teu adobe ele a ah, Voltou ao Adobe antigo Então você tem que atualizar de novo, tá bom? Às vezes é isso que está acontecendo, tá bom? Às vezes é alguma coisa na configuração do teu computador Ou da tua impressora Porque aqui ele está dando para abrir Ele está dando para imprimir em, em pôster Tá bom, meu amor? Beijos, espero ter ajudado